aí meus amiguinhos tudo bem com vocês? Espero que sim Hoje está é aqui para gravar mais um vídeo, né Lu? É isso E hoje vai ser de shampoo, sal e pasta de dente É A gente está usando esse shampoo seda Sim, ele é, ele é bom também Porque ele tem uma texturinha mais grossinha, né Lu? É, embora que o pessoal disse que o pantene é o ideal Mas esse shampoo é muito bom também A gente já está no final do shampoo, Lu Olha, oh, ele é bem grossinho, ó oh. É, ele é ótimo Pronto, vamos botar agora a pasta de dente. Tá bom? Bota mais aqui. Pronto. E agora vamos mexer bem. A gente não vai botar cor, mas se você quiser pode botar qualquer cor aí, que dá certo. Vai deixar ela branquinha mesmo. Então a gente volta já, vamos mexer bem. Olha, pessoal, ficou bem mexido. E agora a gente vai botar mais ou menos meia colher de sal. Então, pessoal, uma colher pequena, a gente bota meia colher. Mais um pouquinho. Pronto. E mexe novamente. Melhor mais um pouquinho. Tá bom. Pronto, mexe novamente. Retorta já. Bem, pessoal, depois de misturado com sal, passa uma hora no freezer. Então a gente vai deixar no freezer e depois de uma hora a gente volta para mostrar como ficou. Olha, pessoal, a da gente ficou assim depois de uma hora no freezer. Não deu certo, não ficou igual do gringo. Talvez essa pode seja diferente, não? É, a gente está achando que o sal dos Estados Unidos é diferente do sal do Brasil. Porque aqui não deu certo de jeito nenhum, a gente seguiu bem direitinho. Mas aí a gente tem um plano B, né Luiza? É. Que é botar água boricada e bicarbonato de sódio. Vocês façam assim também. Pronto, é assim o nosso plano B. Porque o do gringo ficou muito bom. E vamos mexer e depois a gente volta. Olha pessoal, a gente deixou bastante. A gente botou água boricada, botou borax, ficou botando até dar a consistência e o que a gente conseguiu foi isso aqui, então a gente pode dizer que deu certo, não deu muito certo igual do gringo não, mas deu certo. A gente vai manusear aqui nela, né, para ver se ele É, a gente vai ficar manuseando e depois a gente volta já. Olha, pessoal, como ficou a nossa slime. Mas para ficar assim, a gente botou uma colher de cola, porque botou água boricada, botou bicarbonato, e não ficava ainda assim, firme. É, então a gente nossa. colocou uma colher de cola e de repente tudo deu certo. Ficou super boa. Então, pasta de dente, shampoo, sal. Assim. Mexe bastante na geladeira, bicarbonato de sódio, água boricada e uma, uma colher de cola. Essa é a nossa receita. Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê o um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau pessoal, ficou muito boa a nossa slime.